Raquel, tenho uma pergunta para te fazer que já me ocorreu para aí há hora e meia. Uhum. Quando foste a Nova York, uma miúda de... 17 anos. As torres gêmeas ainda estavam de pé? <risos> <risos> o Antony Gordani tinha uma, essa postura perante, perante as viagens uh, e que, que, é, que é algo que eu, que eu admiro imenso. que é Ele não tentava adaptar-se. Ele não tentava sentir-se confortável com o outro

ele deixava sentir-se, ele sentia-se estranho, quem é que pagava isso? Era, era, era o fundo, era um fundo europeu que via para isso. O Castro foi lá fazer um curso de direitos humanos, não eram umas férias. <risos> Mas, Mas eu mentira <risos> não. Eu vou dizer como é que aconteceu, primeiro. Eu entrei numa sex shop em Hamburgo, que era tipo um centro comercial. É tipo Pá, a, a parte minha... do sexo?

Como tinha ataques de isso. pânico, se refletia-se no, no, no, no síndrome de, de, de, de colina irritável, o que significa que neste momento tem um conhecimento muito abrangente de todas as casas de banho de Lisboa e arredores. Não porque acontecia alguma coisa, mas porque eu achava que ia acontecer. Mas tu és 100% honesta contigo quando estás a fazer a gaja? Sim. És? Sim. Se tu não fores honesto ou se tentares vender alguma coisa às pessoas em que não acreditas, hum, não, não vais durar muito tempo.

Depois que há uma puta de umas eleições, vai lá um gajo de um partido qualquer Ai, vou lá, aqui é a linha do Vogue, caralho, nunca acontece nada. Uhum. Há 30 anos, com esta merda, esta conversa. Eu, quando vou entrevistar alguém, eu tenho... eu finjo... não é finjo, eu tenho de estar momentaneamente apaixonada por aquela pessoa. O Bento Rodrigues, que é tipo uma Bento cena... Bento Rodrigues e a capacidade de amar do coração artificial. Yeah. <risos> estupidez! Yeah. E então, o Bento Rodrigues nunca tinha dado uma entrevista, acho que foi tipo há 7 ou 8 anos.

Não, Ricardo Araújo Pereira tem uma maneira muito peculiar de, de expor os teus defeitos, mas humanizá-los. Uhum. Por isso é que ele é tão uhum. consensual. Se Ricardo Araújo Arou Pereira fizesse isso contigo, Raquel Costa, os podcasts que não são jornalísticos que fazem jornalismo, o contra... Fumaça, o Fumaça, por exemplo, embora seja engajado politicamente, uh, mas é mas política. eu não sou contra o jornalismo engajado politicamente. O Observador é e, e não não não há problema nenhum nisso.

Uhum. Não, há, não há porque é inevitável, mais vale que assumam. Por exemplo, exatamente. exatamente. É que mais vale que o jornalista. O leitor e sabe o que é que está à espera. Exatamente. Isso é bom. Porque o jornalista é cada vez mais menos independente, mais mal pago uh, e que tem que produzir cada vez mais volume de trabalho. Logo, está cada vez mais condicionado, mais que não seja pelo tempo.

educar as tem, pessoas mas, a viajar. é mas, mas um a, a, a proposta dele. Aham. A premissa é essa. Yeah. educar as pessoas a viajar e aproveitar uma viagem. Porque imagina, tu podes mandar o Chico a mim e o Bessa a três cantos diferentes do mundo. Hum. Um de nós vai aproveitar, os outros, nós, os outros não vão. A culpa desses dois. Mas também estás a dar a oportunidade às pessoas. O que é para... que é aproveitar? Uh, eu, a todos os lados é ser, que eu fui, me... eu aproveitei sempre alguma coisa.

Sempre alguma coisa. Aprendeste, aprendi aprendi melhor aprendi, de uma viagem. Então, aprendi, aprendi, aprendi, aprendi. Olha, quando não a... deixam falar o Bessa, deixa falar o Bessa, eu não ouço <risos> o que ele diz. Mas o que é que é sair melhor de uma viagem também? Então, é, é tu é, confrontaste te com a estranheza do outro, não queres compreender e vires de lá com um pensamento diferente. O Anthony Bourdain tinha uma, essa postura perante, perante as viagens uh, e que, que, é, que é algo que eu, que eu admiro imenso: que ele não tentava adaptar-se.

Ele não tentava sentir-se confortável com o outro. Ele deixava sentir-se, ele sentia-se estranho, uh, um, constrangido e diferente do outro. E tentava que, uh, uh, ele não queria que aquilo fosse agradável para ele. Se não fosse agradável a situação, ele não ia fazer com que se tornasse agradável para o telespectador em última instância. Um, e, e isso para mim é que é viajar.

É tu não estás confortável. Uh, é tu não estás confortável. Seja, é lá, seja em Budajós, seja em Badajoz, seja em Kuala Lumpur. É tu não estás confortável na tua posição. E olhas para outra pessoa e não percebes porque é que ela está a fazer aquilo. E Sim. a língua é diferente e os costumes são diferentes. Se, a comida é diferente. É, mas o que é que é não estar? Porque, porque, porque imagina. Eu acho que isso, isso é muito giro. Desculpa. Mas o que é que é isto de, de não estar confortável? Eu muito dificilmente fico desconfortável em situações.

Eu tipo, é é fico desconfortável em um monte de situações. Mas, sim, mas é difícil eu não ficar tipo, confortável, desconfortável só se estiver tipo, incomodado, ou se estiver com pessoas que eu conheço à minha beira, como são muito próximas a mas... mas imagina, se tu fores à Índia, por exemplo... eu sempre sent... foi à Moldávia, já esteve muito desconfortável. Está a negar isto não Desculpa, momento. desconfortável no sentido em que... Uh...

O desconforto que a Raquel está, -se não, está não a sentir. Mas não é Não, não é igual é aquele... é é aquilo. que eu como que eu senti que, é que senti que tu sentiste na Moldávia, tu, tu sentiste um conforto porque estavas muito privilegiado lá. Mas quando foste ao restaurante super caro e pagaste nada e andavas a deixar 50 cêntimos a miúdos e eles ficavam com cara de quem tinha recebido 10 mil <risos> euros. a cara Aí, de isso, de tu tu agora, se agora -se o Instagram como tem agora, era só eu... stories a dizer. Mas quando tu, mas quando tu <risos> refletes sobre isso e te pões na posição daquelas pessoas. Sim.

É desconforto. Não, eu, desculpa, eu, o Chico está aqui a dizer como se fosse uma, uma nossa tipo... Uh, <risos> uh, mas alguém eu percebo, é muito boa pessoa. eu percebo. Não, eu mas acho... imagina, eu fui, mas fui uma, uma coisa diferente, porque eu não fui com mentalidade, eu fui com uma mentalidade de férias.

E, cheguei, e mentiram, -me, e mentiram. -me. E mentiram, Eu cheguei ideia. lá tipo, fazer merdas. Então, tipo, foi aquela Eu fiquei a primeira semana muito chateado. Eu não sério. com as pessoas à minha volta. Esta viagem, esta viagem mas é um vlog. Mas por que tu eu lá foste fazer? Porque eu cheguei a um professor meu e o meu professor pediu-me para lhe pintar o estúdio. E eu disse assim, ao setor, eu vou lhe pintar o estúdio. Mas então o setor, como, faz, como eu fazia parte destas linhas de, via de viagens e o caralho, eu disse. Mas então, quais então, cinas de viagens? Uh, opa, ele faz intercâmbio. Intercâmbio de pessoas. Ah, ok. Sim. Intercâmbio de pessoas. <risos> Tráfico humano

disse, já é tráfico, mano. <risos> não, ele, fazia, ele, ele, ele levava a gente para muitos sítios. Ele tinha-me dito isso sempre. Me disse, ele, ele, ele, pronto, ele levava a gente para muitos sítios. Então eu falei com, com ele Martinha. e disse-lhe, vou-lhe pintar o estúdio e são tipo 300 euros. Mas ele disse-me, oh, João, eu não tenho dinheiro para te pagar 300 euros. Então ele eu disse assim, então... E eu virei para o professor e disse, então, ó oh, setor, olha, arranjo me eu um... um, um boa, eu virei para bom, ele e disse, arranjo me um sítio... arranjo me um sítio para ir com os meus amigos que eu levei o Fábio. Para um cavalo!

Eu falei com ele e disse, então vai-me arranjar um sítio, não me tem dinheiro para me pagar, então vou ser na sua organização, arranjo-me um sítio para ir com os meus amigos e vai-me passar à frente de toda a gente e vou eu, o Fábio e o Miguel, que era o pessoal da minha turma na altura. 100 ah, euros por cada um. E então, 400. 400? Que era a viagem. E então, e claro, era tudo pago. E então ele arranjou-me. Oh, tu tinhas que idade? Oh, tinha para 21. <risos> ok, ok.

E a... Gondomar! E a sete Gondomar, 7 Gondomar. Gondomar! E então eu virei para ele fui, não lhe fui Mas espera aí, mas ele ficou a perder dinheiro? Porque não, porque aquilo basicamente era uma vaga novo nove lugares. só tinha que pôr lá o nome deles. Aquilo não. era uma vaga em nove lugares. Quem Toda... pagava de... isso? Era, era, era o fundo, era um fundo europeu que havia para isso. O Castro foi lá fazer um curso de direitos humanos. Não eram umas férias. <risos> mas mas ah, mentiram! Ah,

eu vou dizer como é que aconteceu, <risos> o primeiro dia, o primeiro dia, eu tinha, achei lá e eu, eu fui um dia, um dia anterior à aquilo começar, para se, queria queria aproveitar. Então, só, só, porque ele disse 14 eu disse, não, quero 15. Eu fui 15. Uh, obviamente, que, iam pessoas competentes no meu lugar.

Só que como eu e no lugar do Fábio e no lugar do Miguel Que eram as pessoas que realmente Não, teriam. não vocês aprenderam muito aprendi, eu. Mas eu, Principalmente eu... tu Só o impacto que teve em ti já valeu não, a pena ap tu. Aprendi muito e é uma coisa que eu estou muito grato Não gostei muito, não, mas aprendi muito então, E no primeiro dia estou eu Fui lá a um café E eles não falavam inglês, mas eram tão... Aprendi que são pessoas muito Pau é fofa, estás a ver? Roubam-te, uhum. é verdade

Tipo, dinheiro, mas são pessoas fofas, putos, roubam dinheiro. Mas são pessoas muito queridas, não sabem falar inglês, mas ajudam, tento -te tudo ajudar. Entrou e encontrei lá um café e vi lá botelhas de vodka deste tamanho, tipo 20 centos, tipo 30 cêntimos, que nem era 100 e não é Quantos litros é que estão a, a falar? A maior que eu vi era de 7 litros. 7 mas, nunca litros de essa, mas nunca comprei essa, mas não comprei essa, era ridiculamente grande. Okay. Mas uh, comprei e fiquei, na primeira noite, fiquei todo bêbado. Nessa mesma noite, chegaram uns gregos. <risos>

Tu tipo, era um 4 da manhã. Eu estava tipo na piscina, quase a agregar-me para a água, e, e comecei a ouvir tipo, ah bah, Malek, Malek, Malek, eram os gregos. <risos> malaca. Mais não, não, não. Não era, era, era Malaca. É Malaca, que é tipo cabrão. Ok. Que é estava a ser Malaca, é gajo, Malaca, é Malaca é tipo Barra, um messa <risos> yeah. Ok E tu conheces os gregos, então eram quatro da também. Eu ia me deitar e eram oito também ao fundo deitar. Estava a ficar com os gregos. <risos> ok. E acordei com uma italiana.

A bater, a mandar por causa porta abaixo. Eu abri a porta, estou isto é a ressaca. Olha, abri a porta que e a, a gaja virou-se para mim em inglês e disse: Vocês são os portugueses, têm que estar lá embaixo daqui a 10 minutos, não são expulsos. Mas isto, isto foi em inglês. E eu, que é spell, o que é? e percebi tipo, Spell, Harry Potter, feitiço. E fechei a porta. <risos> e eram quatro da tarde, e vieram-me acordar, tipo, a dizer: Vocês vão ser expulsos daqui.

Porque vocês não estão de férias, estão para trabalhar. <risos> e eu disse: vocês o quê? Olha, liguem para o meu professor que ele trata das coisas <risos> e fico para o canal resolve. Ele é o meu <risos> mas... -me menos. E depois uma pessoa ligou-me e disse: Ou seja, olha, isto é o que está a acontecer. estou-me aqui a mandar embora e eu digo a, a eles que eu estou aqui de férias. Não vou trabalhar, eu estou aqui de férias. <risos> e, e ele disse ao oh, João, João. Oh, João: mas quem manda aqui? Já não sou eu. Tu <risos> estás na tive... Moldávia. Eu tive que trabalhar e tive. Tivemos a trabalhar tive... <risos> <risos> tive a trabalhar, fazer o quê? Tive workshops, de recursos humanos e fazer uh, jogos de

quebras quebra gelo. E estava eu com 21 anos a fazer com pessoas, tipo também da minha idade, né? Isto é uma experiência que muita gente adoraria ter <risos> <Yeah. risos> e caga é é completamente. Porque eu queria ir de férias, vamos queria ir de férias, mano. E ele veio uma boia para lá. <risos> Foda-se. Eu estava de boia de cima Uma boia. Uma boia. Tu fazes uma boia na mala. Era um mal de porão.

É, houve uma boia. Mas depois encheste a boia aqui com a boca? Claro! Era, uma, era, tipo, era, era um donut. Era um patinho, pai. Era um Donuts. E estava lá de boia. mas <risos> de aguentar uma boia. Mas... Que tu levaste uma boia para a Moldávia. Sim. Sim. Imagina, imagina uma influencer que fosse numa viagem desta de levar humanos não, não, não levaria a boia. E de cursos humanos e, e iria chupar aquilo mesmo até o tutano. Este nosso artista foi lá para se divertir e ir de férias. Mas eu gostei muito, gostei mesmo muito. Diverti-me imenso.

Primeira semana, queria ir embora. quantas semanas é que foram? Foi três, foi 18 dias. Oh, foi 18 dias, foi foi, foi, foi, foi, foi. Não estou a dizer que histórias. estava yeah. Estavam sempre a meter iogurte na comida. Eu a falar com o chefe Notelo. Eu não quero iogurte na comida. Eu vejo a meter iogurte na comida. E eu um dia batava tipo a agregar-me todo. E eles vieram-me tipo com um franguinho, estás a abrir a boca. Eu quero sempre isto. E isto é comida para mim. E ela, ah, isto é comida para doente e eu estou doente.

Foi muito divertido, gostei, gostei muito. Sentiste-te diferente? Não, senti-te, eu senti sou rei. Não, não, não, imagina, eu sou... Eu, eu, sou uma, eu quando... É muito engraçado porque isto acontece que acontece como. Uh, na minha vida acontece sempre isto, que é... Eu inicialmente eu estranho as coisas hum. e quando eu estranho as coisas eu tendo a ter uma, uma atitude muito passiva-agressiva com as coisas que estão a acontecer à minha volta. E tendo hum. sempre que gozar com a situação hum. Só que eu estava na Moldávia. Eu não podia gozar com as pessoas. Yeah. Percebes? Elas não iam porque... entender. Porque...

Ou podia me matar, eu não sei. Eu não sei como é que funcionava. Eu não vi um polícia lá. Eu antes disto não sabia o que era a Moldávia. Uh, mas viste Lamborghini e vi, Não, R8. Aldis. Mas eu não sei, ou seja, eu, sei, eu tive que. Foi a primeira vez na minha vida que eu tive mesmo que engolir tipo, o meu orgulho. Mesmo a sério. Não tinha, não tinha os meus pais, não tinha os yeah. meus amigos. O, o, o, o, não falava, eu não, não havia língua, porque eles não falavam inglês, eu não falava tipo. O Fábio nem inglês falava. O Fábio, tipo, não falava inglês. Ou seja.

Foi, na, foi a primeira vez na minha vida que eu tive mesmo tipo eu vou ter que fazer esta merda e, depois, e foi a primeira vez na minha vida que aconteceu que eu já fiz muitas coisas tipo contraditório contraditório? Ui, não é assim? Uh, contrariado, <risos> desculpa É uh, um, E foi a primeira vez na minha vida que eu fiz uma coisa contrariada mas eu cheguei a um ponto que tipo ou vou-me divertir ou vou-me tentar divertir ou vou estar aqui três semanas yeah. e vai ser horrível então chegou tipo ao sétimo dia nisso e pensei olha

vamos tentar divertir claro. e comecei a falar com as pessoas yeah. e, e, e, e no final estava tipo foi tava... o sétimo dia não, foi mesmo, eu estava ali mesmo tipo, a bater pé com os gregos não te entregas com facilidade às cenas não, com, não, não é isso, é o orgulho é, tipo, eu criei de férias, eu disse ao meu pessoa que eu vou de férias mas tu é que te enganaste a ti próprio não, sabe? foi eu ele que me enganou não... a mim

Claro. E tu nem sequer leste as letras não, finas. as letras não, pequenas as letras contrato, finas. Não. Não. Tu, tu foste pesquisar sobre a Moldávia? Claro que não. não Agora um hotel, mano. Estava <risos> lá. É o um hotel era bom. Não. Era correr, era, era, era, era, era, era, era fixe. está bem. Não, não, não havia crise Era na capital. Era em Quixinão. A 40 km da capital. Aí, a 40 km. E a estrada entre o hotel e a capital era boa? Não.

Era, era boa, era boa, é de melhor com o mundo mais, parece parece um pesadelo mesmo não irmão. foi, foi incrível e eu, sou, agora, eu, eu queria voltar atrás no tempo dar-me um estalo na cara a mim irmão. próprio e dizer aproveita aproveita e tenta tipo usufruir ah mas free. eu acho que isso, isso é, é, é, é aplicável a muitas experiências da nossa vida que é tipo dar um estalo a nós é. mesmos há 10 anos e, e aproveita yeah, eu penso nisso cada vez yeah

não acho que era bom que toda a gente viajasse independentemente do motivo. Depende das pessoas. Há pessoas que acham que não têm direito a viajar. Só por terem dinheiro não significa que, que tenham direito a viajar. Porque não, não, não, não, não. Mas Só podiam, ser, tirar... podiam ser educadas a viajar. Como é que tu educas as pessoas a, a saber viajar? Olha, é assim, eu posso entrar aqui numa via quase espacial e dizer que

se tivesse um sistema de transporte hiper eficiente e rápido, as tuas visitas de estudo, por exemplo, tu cresceste em Oliveira das Mês no Porto, e em três horas estávamos em Lisboa, uhum. se calhar em três horas vai estar uh, na Moldávia, yeah. por exemplo.

Sem que que fazer escala, nem mas, nada. Mas e fazes isso, disso aficiência de cara. Mas a eficiência, não, a não, um... a eficiência de, do transporte não equivale obrigatoriamente a tu seres mais rico da experiência. Só estás lá mais rapidamente. Não, é só poderes mostrar as coisas de outra maneira. Se isso for acompanhado de uma boa pedagogia, imagina, é ridículo ir a Lisboa, conta-me. Não é, é um assim altura, tanto. De... Na altura de... em que se vai ao oceano, por exemplo, e tu foste uh, o Valentim levou tonde? Foi, foi, foi, foi ao cenário Foi ao também. Azul. Sim, mas não foi o Valentim, porque isso foi o público. Valentino. O Valentim Loureiro

Pagou viagens de avião e as crianças onde do Lundo mar tiveram a experiência. De, ir de avião a Lisboa. Muitas delas, se calhar, foi única vez que andaram de avião. Exatamente. Yeah. Visitar o jardim zoológico, uh -huh. conhecer uma realidade que lhes interessaria, porque naquela idade animais interessa, correto? Claro. E voltaram. Imagina que tu fazias isso num modelo de aceitação do outro ser humano.

Mas isso já é pá, e é assim eu tive, eu tive essa experiência na, na, na escola secundária. Nós uh, fomos a Nova York e fomos a Londres. É. Sim, tem, também tem, em todas as escolas tens isso. Nós é que nunca Nova andamos York, a. Nova tens essas merdas. Tens Londres não. e o caralho. Há uma diferença muito grande entre Nova Iorque e Londres

também É isso é que eu estou É dentro. o mar, há um oceano no meio do Março. Março já mas, mas, mas, mas é assim, isso. também era um contexto, e, e, e, e, e é, preciso, é preciso explicar isso, também era um contexto socioeconómico muito, muito específico do final dos anos 90. As barcas já, já do o início, gordas, o, ou o ou euro, lá. né? Entrou hoje o dia, euro. Foi antes, foi, foi, antes, foi antes em 2000. Foi... Eu fui a Nova Iorque em 2000. Atenção. Quando inflacionaram, foi Só a viagem, são três viagens a Nova Iorque hoje em dia

eu não sei, Canaio, até sim. hoje estou para pa, pa, pa perceber como é que 30 e tal Esse canalhos que é que de 17 anos foram a Nova Iorque é Mais os professores todos

eram quatro oh, de quarenta pessoas. Um avião para eles. Um, um avião não só, e matou a cheirar União. a rissóis. União na Europeia Lufthansa. Lufthansa. Lufthansa. É a União Cheira a rissóis lá atrás na cozinha do avião. A União, Lufthansa. Lufthansa. a União Europeia inflacionou a economia portuguesa o suficiente para poder entrar no euro e não ser um crash total. Yeah. É. Mas onde, até aqueles anos aquilo foi uma maravilha. O Cavaco Silva fez a tostada acho que nunca mais acabava. Foi. O, o, o ouro caiu ah. em Gondomar. O mário cresceu muito nessa Sim. altura porque a gente criou ouro e tinha dinheiro para comprar ouro. Nós

Fizemos festas na escola para engariar dinheiro. Para irmos a Nova Iorque. Nós tivemos uma semana em Nova York, eu tinha 17 anos, meu. olho para trás e penso: aproveitei. Não, não aproveitei nada. Não aproveitei nada. aproveitaste? É para tu aos 17 anos, chegas a Nova Iorque e estás assim.

Olha, não não, não, não ti, pensas, não tens, não tens, tens, tens referências. Não tens uma reflexão <risos> crítica <risos> sobre Nova Iorque. Tipo, isto é fixe, isto é não. Mesmo, isto é, é como Portugal. Tá, olha, uma de tens, mas tás, tás, tás, tens demasiados estímulos ao mesmo tempo aos 17 anos para conseguires perceber aquilo que fazes. Ficas muito órgão, estás tô... muito excitado lá. E se calhar devia intercâmbios. Por fazer que deviam fazer intercâmbios em massa. Mas peraí, 17 anos da Raquel é diferente de 17 anos de uma pessoa agora que tem 17 anos. Claro, já tem uma noção do que é Nova Iorque. Claramente, sem dúvida. Tu ali viste aqueles prédios gigantes e viste o teu merda.

A minha, a minha memória mais vívida de Nova Iorque é estar em Times Square. Uh, isto foi tipo em abril e estava frio. De estar aquelas, aquelas bocas que têm, largam aqueles vapores. Eu estava tipo em Times Square e está tipo um casal

ele de facto, tipo, bué é Wall Street, ela de casaco de pele, a discutirem e a acabarem. Tipo, a acabarem a relação, a discutirem... É que Isso é, é, é uma ali. coisa eu, que se vê no Estado. Exatamente, eu eu assim, é isso, assim, é o é é é meu Eu estava aí, estamos agora a ver aquilo, tipo, parada... Vês eu um assim, filme na vida real? Isto é igual aos filmes. Exatamente. é Mas tudo ali é igual aos filmes. Tudo é igual aos filmes. É doente, é doente. Não é daqueles que dizem, foda-se, isto é melhor na televisão, tipo Paris. Paris é melhor nas séries e nos filmes. É verdade. E Roma.

Muito melhor. Hmm. Berlim ainda não fui, mas acho que. Berlim não fui, acho que mas gostava de ver. Mas não fomos a Dortmund. Pois foi. Eu fui a Munique, não recomendo. Não, nós íamos a Berlim não fomos a, a, a Amsterdão. Foi em Berlim Não foi a, a, a, a... <risos> Munique <íamos a> <risos> né, que eu fui, onde que eu fui? A Hamburgo. Hum, a Hamburgo. É, é fixe, tem um. É, quer dizer, tem muitas sex shops. Pá, foi é. quando eu perdi a minha. Foi quando eu perdi o meu. Um...

Não perdi nada físico <risos> Estou <tô> a pensar <risos> Perdido, olha, isto, eu inter... isto aqui não é rio <risos> é. eu, shop. Shop. eu entrei numa sex shop Em Hamburgo Que era tipo um centro comercial É tipo é parte nasciente do sexo o, A última <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> aquilo, Em Hamburgo Há um red light district uh, e, uh, e há um monte de sex shops E aquilo era uma merda Num centro comercial, primeiro andar, cenas normais Segundo andar, cenas normais, terceiro andar Cenas de BDSM

Pá, já há umas sapatas boada grandes tipo para uh, spanking, com solas de sapatos tipo 42 e o caralho, fatos de, tipo para de, DSM de, de, de cirúrgico, que já é uma cena boeda estranha, pois vou ao último andar. Cirúrgico. Uh, bisturis, grampos.

Não, misturi, corte. Grampos de. O mundo, o mundo não é só hoje, farm... de... não, eu, não eu sei Não, eu sei que isso existe, mas a, a estar, a estar tão normalizado. Entende? É um contexto diferente. A venda desse aquilo... material numa loja física, sai sai com um saco. Yeah. Percebes? Sais, vais ao campo de trabalho. A mesma coisa do que manda a vida a da ganho, Opa, Tendo em conta que a Alemanha. É, é... Sim, yeah. a Alemanha é um é contexto. Yeah. Eu Sei que eu digo gordinho há de ser mais divertido que Há parece, uma liberdade sexual completamente.

Berlim vocês... deve ser super divertido. Não. Quando, a... Quando reabrirem as discotecas e os bares e essas merdas. Vamos todos a Berlim. Vários. Vale. Vale. No Patreon. Vocês vão -nos pegar... é, é isso. É vamos o objetivo. A ir a Berlim. Um, aquele. Aquele. Um aquele. Música estelar, <risos> <industrial, risos> <Não>. meu. <mesmo. Não. risos> <risos> Imagina. Ui, se ele encontrava. Mas por lá. acaso, mas por acaso oh, é, é, que eu que acho que é bem interessante isso, a... isso. Porque tu <risos> estás a dizer que tu não é. Tu não

não aproveitaste com 17 anos. Não. Mas aproveitaste boa bué, tenho certeza. Imagina, tu não aproveitaste... Não, eu era bué, chata, tu... meu. Que é que eu tentei? precisava de dormir. Ah, eras a pessoa que. Eras a dorminhoca do pá, Eu sou aquela pessoa que fica, bué... ai pá, como boé de mau humor se não dorme não... e então merdas ninguém quer dormir. Então, e tu andavas é. sempre de tromas, então? Sempre de tromas. Yeah, assim. Eu sou essa pessoa, yeah. meu. Yeah. Ainda hoje. Eu Ainda tivo, hoje, eu lá, tivo... se não dormir, estou sempre tipo.

Pá, yeah. pá quer matar pessoas, meu. Eu preciso. Não, tu uma coisa. Quantas horas Na minha é que tu viagem tu... de finalistas, caralho. Tu tiveste, não tive viagem de finalistas. Eu Eu tive, mas não fui. Eu fui a ah, Salou. Eu, ah, eu que, o o não fui também! É casa, não sei. Fui a Salou. Eu tive em Salou quando era. Salou. Eu, tive... eu fui a Salou uma vez na minha vida

e foi incrível porque eu fui. Porque era... ela foi no mesmo ano em que ele foi a viagem de finalista. Não, ele tinha 4 anos. O pai, e 9 eu anos tinha... que eu tinha, 10 anos. Não, tinha, não, era mais velho, tinha pai, 12, 12 13 anos. Yeah. É, Quando é, andei é no Museu de Força, é possível que tu tenhas é, que... Eu estive lá em 2001. Tu tens um parque ah, temático lá. E yeah, há o, o Ventura É isso, Forteventura que eu fui Forte lá. Ventura, yeah. e tinha lá a maior montanha russa fui da Europa. Toda e fui andar na montanha russa. Claro. tinha mais de 1,50m, claro. por a andar claro. naquela merda. Foi incrível aquilo.

Puta de ressaca, sem não água, se ela não, não tiver a nossa. Adorava. É eu, eu odeio olha, isso, eu odeio ressacas. Você é que tens de beber água? Há uma pergunta aqui, eu que eu estou claro, a beber, olha, tanto mais que preciso ir pergunta, à casa de banho olha, outra agora vez. Já, já revertemos os papéis e podes ir à casa de banho. Mas okay. é.

O, Mas vocês param, que eu castro... não quero ser filmada e ir à casa bem. Isso era o último andar da sex shop. Olha, um okay. <risos> é um segue fixe. É um segue fixe falando de casas de banho e de xixi e, e cenas Sim. escatológicas. Isso era o último piso. No último piso havia lá um sítio esconsso onde estavam os DVD. eu pensei, ah, DVD? Ok, pronto. Finalmente há uma coisa normal. Quando eu começo a olhar para as capas dos DVDs, meu, foi a, o resto a resto da humanidade que existia na minha alma foi-se embora. Porque era...

A malta adepta. Two girls, one cup. Da terra úmida, que é esse o termo técnico. É? É. Terra, e era um... terra úmida? Mano, Meu, é tipo. Tá, não, não... Pessoas com excrementos de pessoas. Sim, isso eu percebi, isso eu percebi, isso eu percebi. É... E havia.

Pois, gang bang ex extreme com é. grampos. Olha, acabei de mostrar, tu, tu, viste, tu viste o episódio, agora é muito, muito pertinente, tu, tu viste o episódio com o Maldito? Nós estivemos com o Maldito. O Maldito descreveu-nos de em Berlim, uh -huh. um uh -huh. noite um clube noturno Sim. em que inclusive ele viu, Sim. testemunhou, uh -huh. pessoas...

Uh, numa banheira, uh -huh. com outras por cima, a, urin a urinar sobre elas. Urinar, ainda vá que não vá. Ok, não, mas não havia todo o tipo de. E depois de, de, de ter para Que, que, que, <risos> <não> que <não risos> ainda vá que não vá! A, não não vai, urina, a, urina, não a urina é estéril! Não não, não, não, não. Mas não é mas, Olha, de olha a diferença, olha a diferença da nossa reação perante o Gustavo a contar aquilo maldito é. e agora é isto. Nós está a contar Ei!

Não, não, mas eu, o que eu gostava, que eu gostava, a cena da urina Por... incomoda-me sempre. incomoda sempre, mas, a urina, mas aquilo senti que foi muito mais pesado agora, e gostava Ai, foi, porquê? obviamente. Não, porquê? porque, porque, porque a, é a, a forma como a Raquel conta as contas, e a Raquel é muito mais visual na Exato, forma é? como conta as merdas é, Pronto, ok, um... vou dizer, então havia DVD é onde um as capas demonstravam é? um pessoas a te ficarem umas nas outras. Okay. Sim.

E aquilo é disposto. Não não não. No... Não, não, não, não. Não, não, Continua a ser não, a Raquel, isto é que foi um momento incrível. Yeah. Yeah. E eu perdi a fé na humanidade a partir da. Pá, aquilo é horrível. Não achas que é uma hipérbole? Vamos lá, quem é que. Como se Vamos chamar sujeita... colonas a alguns homens? Que não achas é que... que é uma hipérbole? Mas não achas que é um Quem tiver a crescer que a merda era uma dupla? São muitas perguntas ao mesmo tempo. São muitas perguntas ao mesmo tempo. O Vinho, que é, é que, que é que é o Castro? é?

<risos> o Castro fez uma piada Não ouvi. Completamente descontextualizada Porque para conheceres o Castro Principalmente com, com os copos de vinho Tens que estar há, há quatro temas atrás E okay. lembrou-se Está dentro deste tema Mas está a pensar no, no, okay. no quarto tema anterior Quero Que era o quê? Que Crescer Cagás em cima das pessoas Faz as pessoas crescer

Tipo é, dubo. a Exatamente. Por isso é que é terra úmida. Vamos ir a Dubu lá. Não, mas eu acho, por acaso, eu acho que, não, eu não sei. Sabe, eu, tenho uma, eu tenho uma... Cada vez tenho mais uma... Não é dificuldade, mas eu tenho uma...

Uh, se o amor da tua vida te pedisse para cagar em cima dele, não, não fazia pergunta ao quórum. Olha, exato, escreva nos comentários. Eu, eu, eu o amor da vossa vida, eu posso garantir não, não, que não, não fazia isso. Não, acho que vai. Só... Há, uma, há uma cena em Sociologia ah, que se é nas redes sociais. Ah, se é fizeres isso nas social. redes sociais, ninguém vai responder. É isso que eu estou a dizer, é a respeitabilidade social. Claro. Tu mesmo num inquérito fechado em que arantes a identidade, yeah. as pessoas não respondem. Só, se eu fizesse isso na vida real, diria que gosto de normalizar as merdas. Sim, mas a maior parte das pessoas não conseguia. não conseguia, porque eu acho que é uma coisa tão.

Nojenta? Não é, não, não é nojento. Porque tudo passa nojento. Há coisas que eu faço que para muita gente é nojento. Yeah. E há coisas que eu faço em alguns países é crime. Por isso vamos ver tipo, o que é que é nojento. Um, mas okay. eu tipo, acho que é uma coisa tão pessoal que não quero dar yeah. a outra pessoa. É mais por aí. Mas é na minha. Deixa-me estar tipo sugado. Aliás, é como estar, imagina. Eu mijar na casa do banho com alguém é na boa. Mas porque é tipo chegar e meter e sair. Tipo agora, aquela cena de, tipo.

Cagar. Number 2, com a pessoa. Ah, eu não. É olho. meu, está a ver? Não, não, não, não, não, há, não. Há muita... não. Mas há casais que partilham 10 é Eu sei, bro. eu sei. E o tipo, conversa. como? <risos> não, é os seus 10 minutinhos. É ah. o yeah, tempo. Eu sou a favor que todas as casas bem deviam ter isto: insonorização. <risos> Olha, Porque não é uma aquela... se vais fazer xixi vais fazer o que quer que seja, é que... Pá, Pai, sabes não sei que quando quando a mão. Eu sou andava... aquelas que abre.

As torneiras da casa de banho! A sério? Ya, se tu com, tipo, ok? Com outra pessoa, é para esquece E se ouvires outra pessoa? Se ouvir outra pessoa, está-me a cagar, é a diferença. Então porque é que achas que contigo há de a ver para Porque, porque, é, porque é, que é, uma é uma coisa ah, tua! Não, eu respeito, mas eu só, eu só estou a dizer que isto é um... É uma, é uma, mas uma, mas também, é um que, é um que eu nunca social, tinha um, um tipo nightstand e fui uma macaiver de...

Da casa de banho que é tipo. meter o um um... papel de. Enchei a casa eu... de banho de pão! Eu, eu isso não faço por causa. Podem te pedir, meu. Podem te Mas se tu piques, foda-se. É amanhã, não isso? Não, de meter o, o papel eu nunca fiz o... isso. Chap-chap?

Não, vezes mijar, não eu. nunca! É para mijar! Para cagar mas um homem, um homem a fazer não, xixi não. é diferente de uma mulher a fazer xixi. Porque, mas, isso é um pro, mas isso é um problema já feito. É um preconceito, já é um preconceito. É um preconceito. Mas não tem que haver vergonha de lado nenhum. Eu, eu, eu, eu, perdi, com completo... eu... Claro, eu perdi por completo os meus preconceitos eu tinha imensos preconceitos em relação a isso a partir do momento em que comecei a ter crises de ansiedade. Isto agora é completamente escatológico. Não sei se as pessoas querem saber disto.

Quando... Shit talk. É, é shit talk mas, mas é fixe normalizar estas merdas porque como tinha ataques de pânico fez. se refletia-se no, no, no, no síndrome de, de, de, de colin irritável, o que significa que neste momento tem um conhecimento muito abrangente de todas as casas de banho de Lisboa e uhum. arredores não porque acontecia alguma coisa, mas porque eu achava que ia acontecer é uma cena que toma conta do teu cérebro e oh. tu entras num circuito fechado de isto pode acontecer logo blá blá blá, pronto

como isso aconteceu tantas vezes, eu deixei de ter medo dessas merdas. E tipo, pá, se tem, desculpem o, a, a, palavra, a, a frase, sem te cagar, vou cagar. Tipo, pá, eu sou gaja, cago, ya, yeah, whatever. Sim. Tipo, meu, é o que é. Diz Agora, à vontade. Com... Se eu tiver, imagina, <risos> se, se eu tiver com uma pessoa sou que não se sinta à vontade com isso, pá, <risos> e há gajos que são muito picuinhas com essas merdas, não. acham que as gajas não cagam. Não, meu. não, eu não, não me importo de ouvir os outros, mas é, é o que tu estavas a dizer ao bocado, a mim não. Yeah.

Yeah. Eu, pá, não me importa S sabes, ouvir os outros, é o que é. Sabes, eu vou ter que contar isto. Eu fiz uma, fiz uma ilustração sobre isso, que até há uns tempos atrás. Que é há meio ano atrás, há me one, sete meses atrás, eu estava em casa de uma pessoa e estavam e os roommates em casa dela, uhum. as raparigas. E eu fui, chamei um Uber, fui cagar a Gondomar e voltei.

Era um quarto da manhã. <risos> Foi uma ilustração que sou muito Deus. nas pessoas. Estavas yeah. onde? Estava no Porto. Estava perto da de casa dele. Ah. Porquê não foste a casa Tava dele? Estava em casa da minha, da minha, da minha patroa. Teste ter vida a minha casa, yeah. eu não fora, disse-lhe isso. Yeah. E eu fui, são 5 minutos e a pé. Chamei um Uber tal... e voltaste. E eu voltei. Claro, não, ias aparecer. Ah, não podia! Mas agora, <risos> mas o que <risos> é que ias fazer? Não, eu basei só. Eu passei.

Passei de casa, tava, tava, era um 4 da manhã, o antei... E depois pois. quando voltaste, que eu, ninguém, ninguém deu fé. Ah, ela estava a dormir? Sim, <risos> <pedra>, Pedrinha. Se <laughs> é é as chaves, que até pode ser considerado roubo, porque a casa não é minha. Imagina <risos> que eras mandado parar. E eu voltei, estava-me sentindo muito desconfortável. Estava-me tipo mesmo de ir, mas estava tipo, a casa cheia. Foi a primeira vez que, um que, que eu estive lá em casa, casa dela com a casa cheia. Estava-me sentir tão desconfortável.

Que tipo, estava mesmo mal na barriga yeah. e estava tipo, não consigo ir à casa de banho porque pode ir alguém à casa de banho. Estou fogando uma cansa. Ainda no capítulo. Se for preciso, a... já tinha tomado banho lá e tudo, yeah. mas yeah. Cara, Ainda não. no capítulo deixei de que foi por causa disso que eu deixei de fumar gansas. <risos> Espero que a minha mãe não veja isto. Whatever. Uh, Imagina, porque uma vez estava com um gajo. Pá, tipo. Eu nunca percebi muito bem a cena dos gajos em relação à escatologia das mulheres.

Tipo, Eles podem fazer tudo. Podem... Eles não, eles, atenção. Pai, eu não sei, não sei se a malta mais nova é mais, é mais contra em relação a essas merdas. Os gajos da minha geração são todos fodidos da cabeça. E têm bué preconceitos e boé ideias preconcebidas em relação àquilo que as mulheres devem fazer ou não fazer. Pai, e a escatologia metes nojo. Tipo, uma mulher cagar ou uma mulher peidar-se mete nojo. E eu tive, não entrando em pormenores. nós, hum, pá.

Assim, uma pessoa quando fuma gandas fica mais descontraída, logo, não tem tanto controle sobre os seus, uh, seus body functions. Pá, e lá deve ter acontecido alguma coisa quando eu estava a dormir. E o gajo ficou tão incomodado com aquela merda que tipo desapareceu.

O que é? Oh, o que é? Não, não... ia a seguir ver com uma conversa a dizer sei o que vocês. É, mas achas que a generalidade dos homens da tua geração são assim? Nos com peidos, de gajas, sim. um bocadinho. No o início. É? Depois acham imensa graça, mas no sim, início, sim. sim. O sim. O que é? e, uma, e tens de E Ele sou um bocado com os e Tens, e tens outras certeza pessoas. dentro de ti que foi por isso que ele teve a conversa. Epa. Pode ter sido outra coisa. Mas se calhar foi, se calhar ele era maluco da cabeça. Mas ele disse exatamente o que era disso

Uh, epá, não, mas eu senti ali uma mudança de, de, de, de atitude dele quando aquilo aconteceu, estás a perceber? Hum, okay. Pode ter acontecido. Porque ah, houve assim conversa. Não, houve um incómodo. Após isso, houve um incómodo não um verbal da okay. parte dele.

Mas isso às vezes Epá, é muito não foi uma cena muito senhora eu, porque, tipo... porque eu estou a questionar isto exatamente porque a minha linguagem é não verbal é muitas vezes mal interpretada Sim, mas imagino, estás Principalmente pessoa, por mulheres ué, estás ah, O uma... gajo num, num dia está a da querido e não sei o que, e bora isto e No dia a seguir diz-me tipo... Mas o homem também pode ser emocional e sentir-se assim percebes? Certo, mas no dia estar... a seguir o gajo diz-me isto uh, Estou um bocado confuso e carente emocionalmente vou arranjar um cão

Fala se chamava-se Adélia. Pessoa... Se chamava Adélio. Essa pessoa estava muito confusa. foda se, se eu fosse... fiquei tipo: isto é a minha, deixa para me ir embora. os homens não são todos assim. Na tua geração, nem é nenhuma.

Certo, era só o gajo que era maluco. Ok, não vou generalizar. O gajo okay, era maluco. Okay. Pois viu, estava à porta do trabalho, viu e ele fugiu pelo outro lado da estrada. Por menor, a estrada era a Avenida de Liberdade. <risos> ele atravessou a estrada, a Avenida de Liberdade, com carros. Ele está a ser atropelado. Ok, ele realmente. Eu, eu, <risos> eu não fiz nada, juro-te. E nem me pedem na cara dele, meu. <risos> olha, e quem te diz.

Se isso é dormir, quem te diz que ele é a dormir também não se e ah Exato. <risos> exato. Tem figuras menores de idade. <risos> Olha, tem a Lisa Simpson que está Coitadinha. a te ouvir. Raquel, tenho uma pergunta para te fazer que já me ocorreu para aí à hora e meia. Uhum. Quando foste a Nova York uma miúda de 17 anos, as torres gêmeas ainda estavam de pé? <risos> <risos>

<risos> Opa, eu digo que idade é coisa... que vocês tinham quando as torres gêmeas uh, caíram? Estão a 94, 54, anos. 7 anos Eu tinha 18 uh, Foi uma semana antes de entrar para a faculdade E se fui a Nova Iorque aos 17 anos, sim, e fui lá acima

e tenho um ursinho. Foste lá acima? Opa, yeah. Agora nós gêmeas. olhamos sim. lá para baixo. A já, uma agora. das, não as duas. Sim, sim. Aqui ah, fui... tinha antena ou assim a antena? Não me lembro. <risos> Porque o cachorro sabe muito sobre as Torres <risos> Gêmeas. <E> tenho, <risos> e tenho um ursinho com o do, dos New York Knicks. <risos> oh, os grandiosos. Comprado no topo das Torres Gêmeas. É verdade. portanto ah. fui Era entraste, muito assustadora. Entraste na Meca, no Madison Square Garden? Passei à porta e não fomos lá dentro. A menos.

Yeah. É tipo aquele turista que passa paralelo, não né? oh, é? Que... A é que lá pá, que -se para se é em tudo, meu, aquela merda caríssima. Vou é. é. -vo lá. Nunca na minha vida lá. assim, primeiro eu tenho vertigens num nível muito, muito, muito grave. Pá, e estar lá em cima que tem... ele tinha uh, assim, uma, uma espécie de varanda coberta, tu sentavas-te nos banquinhos e ficava com os pés suspensos. Na to nas torres gêmeas. Nas torres gêmeas, num vidro. E o <risos> é assustador. É seguro? É.

Bom, a não ser que apareçam os terroristas. Não, okay. é, são dois banhos. São seguro. dois banhos é seguro. Mas mesmo uma coisa: que, que é, é muito interessante. Porque há, dois, há, dois, há dois, um, duas merdas históricas que aconteceram que, sou, que, que eu, por acaso, sou muito viciado. Hum. Que é o Titanic. Sim. Eu não estava não saber, a sei mesmo. que não estavas viva. Foi nos anos 20, não foi? Saber, mas, fui, mas, fui, fui, muito... mas fui ver o Titanic Na... ao cinema, coisa que vocês provavelmente não, não foram. Fomos, não, fomos, não fomos, não fomos. Mas são tipo: é o eu ver a exposição do Titanic. Qual exposição? Havia uma okay. exposição sobre o Titanic. Okay.

Claro que já houve uma exposição Sim, sobre o Titanic. É é? Mas pois. pronto, foi Titanic, que é uma coisa que eu adoro ver tipo, de comentários e pessoas a falar. E... Ah. Pá, não sei são aquelas merdas que nós temos, que ao nós sketch, todos temos. Há um que... sketch lindo do Saturday Night Live, desta última temporada, hum. em que o Boa Nyang faz a personagem do iceberg. Okay. O iceberg foi contra o Titanic, que é a premissa, tipo, eu estava muito bem no meu canto e eles vieram incomodar-me e tudo o impacto que isso teve na minha vida. Yeah. Fases, fases. <risos>

Fazes cara de semi -ofendido. Não, proto porque nem sequer estás, quando eu falo do nosso gap geracional através do 11 de setembro e vens fazer referências do SNL. Mas, certo, mas este sketch foi nesta temporada. Pô, mas ninguém viu o SNL, SNL, SNL na nossa SNL. No YouTube, no bro, eu já apanhei bastante. Apanhas não, não, bastante não, não, não. Mas apanhas cada vez menos. Não mas eu acho que é tipo o não, algoritmo não é do YouTube. Bro, o, o claro, SNL que que é. que claro que Que me direciona essa pessoa.

Sim, não deixa de ser uma referência mortíssimo. Uma foi. referência de, de, de, do humor São claro 40, é. 46 não, temporadas Não, sem dúvida 46? 46 sim, sim, sim, sim uma cena muito old school que é. foi, muito, que, Muitos humoristas sabe. vieram de lá Por exemplo, Michael muito. Che, tu muito. o Michael, muito. Che, Michael, che, Michael che, che É Che ou Che? Che, Che, Che, Só che ou whatever

ah, o gajo é bom. Achas que imagina? Eu acho que ele está a Achas bem. que imagina? Até aí o Pete Hum, Muita amor por esse. Opa, oh, esse gajo vamos lá dar uma merda. Me dá esse... uma volta até chegar ao Pitts. E és do caralho, tu vais <risos> dar outra vez. É. Sabia que chegava aqui. É, tá, o... Pittinho é muito bom. É das coisas mais puras que existe aqui. Yeah. Eu sou sincero, não é. Não... Yeah. O vamos cagar. Dele, como é que se chama? O, o, uh, King of uh, Sandana. Uh, yeah. yeah. Mas isso é é, não é a história dele, mas a na parte da cena do pai dele que morreu num setembro. Exatamente.

Bombeiro, foi um das pessoas que yeah, morreram yeah, yeah. nas Torres Gêmeas, mas eu acho que o Pete Davidson, e vamos tirar a parte do, do de, de Se Tem ou não Tem Piada, acho que é das pessoas mais puras no que Parece, toca ao humor. Conhece. Eu adoro esse negócio. O gajo teve uma evolução brutal, no, no, no oh, yeah, não é na claro, claro. Foi a Ana Grande, fui o caralho e ele ficou, ficou bom. A <risos> gaja <risos> deve ser muito tóxica, meu, vamos ser sinceros. É pá, mas ela passou por muito. Pois vamos passar por. agora para o segmento Lux.

Nossa, <risos> <da> nossa, <risos> nossa. <risos> a Miller. Ariana Grande passou por muito. Ela teve dois alguns eventos traumáticos. Teve a morte de Mac Miller. Já estava com o, o Pete Davidson. já estava com Pete Davidson. Exatamente. Eles tá tinham uma ligação muito forte. se Ela até fez aquela música a seguir. Vejam como eu sei. Thank you next. Isto porque uma ex-namorada minha me mandou essa música. E ficou Foi difícil. Bem. Foi difícil. <risos> Foi. Foi difícil. Não, não, não, não, não. Ela estava ali a enquadrar-me como a Ariana Grande. Uh,

Enquadra o, o, o, uma, o Mac, Miller. Mac Miller Mas tu não estás morto? Não, mas não. eu fui a pessoa que a ajudou Porque ah, Não importa isso fofin, foi, foi, fofin. Mas foi desconfortável foi desconfortável. E, e, teve, e teve aquele atentado Em Manchester, sim, se não me engano sim, sim, sim, Foi sim, num sim, concerto sim. dela? Isso é yeah, uma coisa yeah, que yeah, te yeah. Traumatiza. Traumatiza. traumatiza? Traumatiza, obviamente <risos> Estava tão traumatizada sim. que namorou com o Pete Davidson Por, oh, Mas ela pois. claramente tem um, tipo, um estilo de pessoa

que o, sou o marido uma... dela não, não tem muito a ver com os gajos com que ela não, já mas andou. O Pete ela Davidson agora, e o Mac hoje. Miller são muito parecidos. João, é o, o gajo nem agora? sequer é conhecido, acho eu. Acho que ela também é assim como eles, não é? Yeah. Yeah. Mas, mas o que eu estava a dizer. Pete, o Pete Davidson agora namora com a miúda do Bridgerton. Da o nome Gomes yeah. desde 2021. Yeah.

Yeah. fazer não sei quem. É. Tenho... Casaram-se agora durante a pandemia. Eu tenho um amor por esse gajo yeah, que é meu mesmo... Eu de... adoro, e o papo, tipo a assim, cena que ele tinha naquele, naquele late night show canadiano. Tinha? Tinha. Ah, é? Ele, ele mandava, eu mandava tipo Só um... gajo do, do Night Live. O gajo é um excelente, não é um excelente, mas ele fez o... eu conheci o Pete Davidson no roast que fizeram ao Justin Bieber. Yeah, exatamente. Com a Marta Stewart, o Snoop yeah. Dogg

o Quem é que foi mais? O Kevin Hart, que era. Tu só, só conheceste? Já não, não. foste tão comum? Estás com o Pete, o Pete não. Davidson antes disso? Não, eu conheci o Pete Davidson e posso ter mostrado coisas que o Pete Davidson fez anteriormente yeah. porque para andar a mas pesquisar Mas essa não foi a primeira coisa que eu vi do Pete Davidson. Okay. Assim. ok, ok, mas não importa. Pronto, e, foi, e acho que o Pete Davidson é mesmo purinho. Yeah. Eu gostava imenso de ser como ele, a nível de. Uh, gostava de ser genuíno como ele.

Pá, eu adoro, eu adoro uh, uh, o humor que ele faz sobre as questões da, da, da saúde mental, da depressão, uh, pá, o, gajo teve uma o gajo teve uma fase em que foi super apologista do consumo de, de, de, de canábis e depois percebeu que aquela merda estava a foder-lhe a cabeça toda e agora deixou <risos> tudo, uh, e uh, está melhor, está diferente, está uh, a fazer melhor humor.

Uh, não está todo fodido daquela cabeça pá, e é espetacular tipo honesto, e o humor que ele faz é sobre é honesto, ele não é, é, honesto, é não é sketch não é sketch, não um são personagens embora ele faça personagens no Saturday Night Live eu, o humor é sobre ele, pá, é espetacular tu conseguias fazer isso com a gaja ser honesta, tipo porque eu acho mesmo que, que, que, que imagina, a gaja. eu sou honesta, se eu era capaz de fazer stand-up comedy não, não, não, não, não. vamos o stand-up é, é, é uma vertente do humor hum. que não faz parte, que, ou seja, que não é a representação total do humor, né? certo

mas tu és 100% honesta contigo quando estás a fazer a gaja? Sim. És? Sim. Só okay. falo daquilo que eu experiencio, daquilo que, daquilo que eu vivo, mesmo as questões da saúde mental, quando passei de forma mais, mais, mais intensa por, por problemas que me afetaram, escrevi muito sobre isso e, e acho que é só, só dessa forma que tu consegues chegar às pessoas. É, se estás numa plataforma em que tu és o, o sujeito,

em que não há um tema, se tu não fores honesto ou se tentares vender alguma coisa às pessoas em que não acreditas, não, não, não vais durar muito tempo. Não que eu tenha um sucesso retumbante, mas passam sete anos são sete anos a escrever aquilo e sempre com um público fiel. Não, não tenho grandes pretensões a ser influencer no sentido de ganhar dinheiro com aquilo, porque eu escrevo. Não, não...

Como é. o teu diário, é uma coisa que escreves compulsivamente. É, sim, é um bocadinho um -me é um o meu diário. Faz-me lembrar uma pessoa sonhadora. Porque continua a fazer uma coisa que não quer retorno financeiro. Tem uma recorrente. Eu gostava de ter retorno financeiro, mas eu não sou hábil o suficiente para conseguir fazer, render aquilo. percebes E como não quer expor o meu corpo, ou seja, no sentido em que não é vender, é as influências usam a, a, a imagem. Não todas. Muitas. Okay, mas não todas.

Dá-me um exemplo de uma influencer que não usa a sua imagem mas para... Tu, mas tu consideras-te influencer numa categoria semelhante a essas? Porque se, se o teu selling point é o teu corpo, que quanto a mim é tão válido Tranquilo. quanto a outro qualquer, se o teu selling point é o teu corpo, não estás na mesma categoria do que a gaja. Certo. A gaja tem um, O selling point é a personalidade, é aquilo que escreves, as uhum. ideias que tens, os pensamentos que...

Mas comunica. sei que se usasse a minha imagem poderia. Se articulasses ambos. Sim. Se articulasses ambos. Okay. Mas depois ficava restrita. Porque imagina, tinha o patrocínio de uma marca. Uhum. Já iria estar mais restrita em dizer mal de coisas associadas a essa marca. Ok, tu perceber. queres essa liberdade que, total. como jornalista, nem sequer posso fazer isso. Exato, e como sonhadora que és, na verdade. Exato. Mas, mas imagina, tu com, tu com o teu blog, hum. né? o blog é tipo uma página de Facebook, Instagram, né? Tu podes falar do

quiseres, ou tens aquela coisa que é, as pessoas vão-me a ti Raquel vão-me relacionar com a gaja porque eu sou a, a Raquel jornalista e a gaja é o meu altar ego. Eu tenho autocensura sobre determinados temas ou que são relacionados sobre o meu trabalho dos quais eu não falo, sobre os quais não escrevo e tenho também autocensura em temas sobre os quais eu não quero escrever animais porque gera pá

reações completamente extremas nas pessoas hum. uh, é um assunto que não me interessa explorar porque, porque as pessoas não reagem de forma racional crianças porque não tenho filhos e também é um assunto que gera reações completamente irracionais

Uh, e agora bicicletas também, também não, não, não, falo, não falo sobre ciclistas é. uh, Tirando isso pois é Os é uma, né? uma música muito interessante Que era mortos aos ciclistas mas, ah, mas, ah, ah, comparei, Como é que o ciclista Se tornou uma personagem tão Por causa das exultante em Portugal. Na, nas cidades

ah, porque, enfim, porque, sim, bro, porque, porque, imagina, porque, porque eu vi porque eu vi um áudio a crescer numa daquelas páginas de memes. Qual delas aqui é, de hum. sim, que, e, é que é? Frase de merda? possível? Sim, sim. Que agora se fazia imenso esposa provocar focar ciclistas e que um... eu tu nunca percebeste isto, nunca entendeste, porque não és no Porto, e andando de no Porto. Sim, sim, não, é. não. se a dois Eu sabia das <risos> ciclovias em Lisboa, do excesso delas em alguns pontos e <eu> da <sabia> lacuna noutros, e.

E por isso é que estava é, é muito. Não estava a fazer ligação, estava é muito, muito confuso. A aquilo. a malta é muito intensa mas a defender a cena das ciclovias. Da, Sabes que eu é descobri que, dos dos que tipo, imagina, tu em Faf, por exemplo, sim. tens tipo uma cultura de ciclismo que ah, ultrapassa mas é, tipo, não, a, é a lógica de, lógica de é ciclismo diferente. De mas é de desporto. Não é de dia Não é não de daily commute. Estamos a dos armazém da É isso que Mas o ciclismo é uma cena muito do norte.

Uh, uh, o desporto, Porto, o ciclismo sim. é uma cena e para muito a montanha, norte. Passeios, uh, a, cena, a volta a Portugal tem muito mais expressão no norte do, do, do país do que no centro e no sul. Uh, Porque são as etapas, né? no norte é muito mais montanhoso E não é por isso, e também é por isso, e é dos sítios, é, é a região, as regiões onde se pratica mais ciclismo. Sim, mas por exemplo, na volta à França, tu sabes qual é a etapa principal, que é os Pirineus. Uhum. Tu sabes lá qual é, que é a etapa da pompelia?

Tu sabes que é tudo reto. Yeah. Tu não tens essa cena na cabeça, pois mas gente, sabes que há tá os é, Pirineus. Há a montanha é a, montanha, que a, a Graça, da Graça e a Serra da Estrela, que yeah. são yeah. tipo as yeah. maiores. Yeah. Ok. Moro aos ciclistas então. Vamos então não, por aí. não, não, não, não. não. Viva os ciclistas. Viva os ciclistas. Nada não, bem, okay. não, não. Eu acho que as cidades têm que ser muito mais uh, amigáveis para os ciclistas. Yeah. Mas por enquanto há que atingir um meio termo entre a mobilidade que temos.

Que hoje, pra por já. exemplo, me fez passar uma hora no trânsito antes de vir para aqui. E eu prometo, não me exaltar. Eu vou, eu vou não vou, não vou, não vou. Vou conter-me. E. <risos> e, e, diz, diz, diz, diz. e não me quero conter. <risos> Anda. Precisamos de pessoas como o Elon Musk neste mundo. Concordo. Está bem, sim, sim.

Precisamos de pessoas que tenham uma maneira diferente de ver o desenvolvimento tecnológico. Tem que ser escrutinadas, tem que ser vistas. Estou a fazer este introito porque eu sei que a Raquel tem. Mas tu estás tem a dar um salto quântico enorme. Completamente. E, estás a dar um salto quântico enorme e em relação à mobilidade nas cidades. Estás a esquecer de um pormenor que é muito importante: que é entre os carros a gás óleo altamente poluentes e as bicicletas e depois os carros elétricos de São Elon Musk.

Temos o middle ground Que é uh, o sistema de transportes público Que em Portugal funciona Medianamente bem Em Lisboa e no Porto Fora t... das grandes cidades certo. Onde é que estão os transportes públicos? O sistema de transportes, é transportes o público o A questão é O tu sistema vais, de transportes vais, públicos calhar, Está calhar, implementado, calhar, está calhar, implementado calhar. há muito tempo uhum. E tem muita dificuldade em se integrar Em determinados contextos culturais Eu tento okay. discordar de ti

num ponto, hum. e vou-te dar um exemplo prático, que é uh, <risos> os gás estão a agrizar. ela fala, mas deixa eu continuar uh, uh, um, há uma linha, a linha do Volga que o naveiro um, Espinho uh -huh. tem uma automotora a gás óleo uh -huh. que é usada por dezenas centenas de pessoas por dia que uh -huh. não tem outra forma de locomoção a não ser

aquela merda daquela automotora que anda claro. a 30 horas. hora. Claro. Agora, eu coloco-te a questão. <risos> <risos> se que é que se aquela que linha fosse eletrificada, como andam a prometer cada vez que há uma puta de umas eleições, vai lá um gajo de um partido qualquer. Ai, vamos, isso aqui a linha do vulga caralho. Nunca acontece nada. Uhum. Há 30 anos, com esta merda, esta conversa. E agora eu coloco-te a questão. Tu achas que se aquela linha não fosse eletrificada e houvesse comboios como aos suburbanos do Porto, uhum. que não havia mais gente a deixar a merda do carro em casa e a ir de comboio? Concordo, absolutamente. Então,

mas o meu argumento não é contra isso então o Elon Musk não é o Estado português certo. não é a Comboios de Portugal uhum. nem a Comboios de Portugal na minha leitura e não é por ser uma empresa pública é uma empresa bem gerida para saber dinamizar esse processo certo. nem o Estado português tem essa, essa, essa vontade o, os governos o Estado português no geral hum. o Cavaco Silva o, o, nós, nós tivemos por causa da cultura e

a criar cultura, nós destruímos a rede de transportes yep. públicos para dar valor à individual, uhum. que não deixa de acolher transportes públicos, no caso das caminetas, mas não é o mesmo de que a ferrovia. Certo. Então, dado, dado esse contexto cultural, em Portugal e em muitos sítios do mundo, é preciso que haja uma oferta, e ainda bem que no caso é privada, porque joga porque tem competição e está... Uhum.

A, a destruir o um mercado que é prejudicial, uhum. a melhor coisa da Tesla não é ser elétrico, quanto a mim. É poder vir a ser automático. É poder tornar o mundo mais eficiente, as deslocações mais eficientes. Uhum. Ou seja, no, eu, outro dia li uma... uma, uma, uma como é, era, não, era uma espécie de crónica de uma jornalista do The Guardian em que ela imaginava o mundo em 2030. E o mundo em uhum. 2030 não tinha

praticamente propriedade privada, no sentido em que as pessoas não tinham carros, uhum. uh, não tinham casas uh, próprias, uh, partilhavam o espaço uh, e também não tinham privacidade. Ou seja, tudo era público. Público no sentido em que tudo era fornecido, todos os serviços eram fornecidos. A casa dela, o espaço, quando ela não estava lá, era ocupado por uma empresa, uh, a sala, não, não as, as áreas privadas, uhum. mas a área pública,

Uh, a sala, por exemplo, era, era, era um cowork. Hum. Como ela não estava lá durante o dia, ela ocupava os espaços à noite e durante o dia o espaço era ocupado, era, era rentabilizado para outras atividades. E sempre que ela se precisava. Mas por ela ou por, por... por outras pessoas?

isso não me parece nada provável pronto porque é o teu em espaço a... porque é a tua a necessidade de privacidade Exato. acho que isso está uh, uh, Já estamos em 2021 e estamos muito longe disso pronto é, é. isto era a visão dela isto <risos> era a não, visão sim, dela mas, da vida em 2021 mas mudarem em nove anos algo tão coisa que é tua é, claro é? É. É. É é. É. É. mas em relação ao transporte tendo a concordar que no mundo ideal ninguém teria carro porque tu agora passas sempre por não lugares repara, quando tu não tinhas meios de mobilidade

nem cavalos. Imagina, tinhas que ir a pé de um sítio para outro. Todos os lugares são lugares. Aquela azinheira, que está à direita da tua hum. casa, é um lugar. Yeah. Aquela, aquela, aquela rotunda, aquele cruzamento, se calhar na estrada, se houver estrada, é um lugar. Tu orientas-te aí. Hum. Okay. Tu hoje em dia cada vez tens menos a noção de lugar e mais num lugar, por exemplo. Tu, vieste, tu se vieste do Porto para aqui, para este estúdio, em Gondomar, não é muito longe... Hum

tem 40... 7, 7 km de não lugar. É uma autostrada. É. Aquilo não significa é. nada. Se calhar o que significa são os estações de serviço. E tem, e, e e tem, e tem vários, várias formas de vários lugares como vi para aqui. Tem a, Tem, na, sim, tem a, várias tem a, maneiras, a, claro. E C29, não, estou tenho estou a dizer, nacional, estou No mundo, tenho no isto, mundo de pior. autostradas, no mundo em que tu queres chegar muito rápido de um lugar ao outro, eu saí do meu trabalho.

Vim e para... passei por vários não lugares, alguns até são lugares porque são sítios turísticos e têm Eu vista bonita. Este, tudo que está pelo meio. Sim, mas há imensa coisa que me escapa. Para chegar a um lugar e ter uma atividade. E parece que cada vez o ser humano é mais orientado para isso. E, e uma maneira muito eficiente de fazer isso é se for tudo automático carros voadores Tiras os semáforos.

Não, é, não é. É, é carros voadores. Carros voadores é outro. É, também, é so, smart car. É, é se o caminho estiver todo orientado. E aí até deixas de ter o carro privado no extremo dessa, dessa concessão, porque anda tudo em, em, tipo, em Ubers e, automáticos. E, e não é isso, é, é tipo mais tens, barato que tu tens. Do que e, um carro, e quem anda, e quem anda carro, de autocarro ou de comboios, etc, etc. Quem vai para o trabalho de transportes públicos, existe sempre o problema que nós que em Portugal temos, infelizmente, que é o horário.

Yep. Que é tipo, tu estás a... Não, é verdade. Não é. É. É Quantas verdade. vezes é que eu apanhei 8M e tive que estar uma hora à espera? Yep. Porque em vez de aparecer às 5, apareceu às 4 55 e eu perdi. Sim, eu perdi. Porque tu tem. O português. Não é o português, mas. Não é o português, Também mas... tem a ver com o terreno, tu. Também tá tem a mas... ver com o terreno. Eu vivo. Eu vivo, eu vi o terreno, bro. Eu vivo a 12km 12, 12 do sim. centro de Lisboa e trabalho em Lisboa. Alenquer? A 12km. A belas. Okay. A 12km. É. Olha, Ale... a belas. <risos> <risos> uh, Alenquer é tipo 30 e tal km de, de Lisboa. mais.

É baixo. 12 quilómetros não é nada. Se eu quiser só ir de transportes públicos para o meu trabalho, eu demoro uma hora e meia. Não. Só o facto de eu ter carro e poder ir de minha casa até à estação de comboio, uh, corto, uh, esse, corto esse percurso em...

Uh, uma hora e 10 minutos não. É. e não é só isso, tu cortas três horas da tua vida que iriam yep. ser tipo gastas em transportes públicos claro. e em 24 horas, três e horas é, é muita hora, imagina, é. E, 12 imagina que 12 tempo imagina que isso passa para 25 minutos, porque onde um não havia muito tráfego na estrada, mas o carro se conduz sozinho é. e tu aí podes estar a fazer uma atividade qualquer, tu podes estar a preparar o teu dia de trabalho tu não é, enquanto mas tu não tu achas estás ir para o um local de trabalho que, porque é que tu tens que ir, tu como jornalista tens que ir para o estúdio

o estúdio? Para relação Para a É, desculpa assim. Ah, agora com o teletrabalho não vou, mas não acho que imagina, a o COVID, a COVID neste caso, o, uma coisa que trouxe, que eu acho que devia continuar a existir, que era há trabalhos que tu podes fazer em casa, o, o trabalho do essa pode ser jornal... feito em casa. O jornalismo, que é... ir para o estúdio? O jornalismo já está lá... trânsito, é, tipo, é mais um carro, é mais poluir, é, tipo, é, um estacionamento, é tudo, é tudo mais. O jornalismo que em casa, bro. O jornalismo não é uma não é uma profissão que se aprenda sozinho. E tu tens de aprender a

quando trabalhas em grupo. Porque perde-se tudo quando estás a trabalhar sozinho. E os, nós, nós, jornalistas, tirando-os da televisão e da rádio... Zoom. Porquê por que, é que não pode o Zoom? É diferente. Imagina O, o eu, contacto humano? Imagina, o contacto humano, a discussão de ideias, debater, como é que vamos fazer, vamos fazer desta maneira, quem é que vamos contactar, quem é que tu conheces? E por Zoom, não, perdes tudo isso. Imagina, eu tive estagiários ao longo deste ano que aprenderam 10% daquilo que podiam aprender porque não estavam...

No mesmo espaço do que okay, nós, não vontade, o jornalismo é um saber muito prático, é? Não é? é como a carpintaria, uhum. só aprendes fazer, se tu, se tu um, e, e mandar isto esta semana que eu digo muitas vezes: imagina, se tu fores um designer uhum. ou um videógrafo, e uhum. tu só precisas de estar em casa a editar. Uhum.

E tu já tens as bases, tu tens, tipo, tu tens aquilo que tu queres na tua cabeça, uhum. o cliente disse para te fazer X e tu sabes perfeitamente o que é que quis fazer, yeah. quer, quer que é que tu faças, porque já falaste com ele. Uhum. Porquê é que tu não podes estar em casa e a podes? fazer claro. do que estás a ir para um spot, estás a perder tempo de vida, estás a gastar dinheiro em comer, etc, etc. E estás, e estás tipo, a só perder tempo a fazer uma coisa que podias perfeitamente fazer em casa. Eu acho que a Covid trouxe isso e acho sim. que é importante sim, que nós sim. mantermos. Tem muitas isto. atividades nos nós. fica em casa, bro. Tipo,

mas, mas ah, em algum tipo de jornalismo já é possível estar em casa tipo um gajo que vê futebol jornalismo de esportes é diferente, estás ou... a discutir, tens uma história olha, sei isto, tens alguma fonte ajuda-me aí, com quem é que eu posso falar para saber isto, é diferente, estás em casa estás a falar com as pais paredes mas se fosse o um mundo virtual imagina Não é a mesma coisa se caminhássemos pois para um

pois se caminhássemos para um mundo em que uh, tu és jornalista e tu tinhas tipo uma, uma aplicação que só os jornalistas podiam ter então vocês entre vocês tipo partilhavam e informações isso é só do jornalismo repara há muitas coisas que nós partilhamos cara a cara que não partilham que hoje em dia já se partilha muito na internet temos nudes por exemplo e coisas que são muito íntimas e que tu partilhas através da internet porque a tua vontade de o fazer ou as regras de proteção já te satisfazem

esse nível. Yeah. E ainda não há essa confiança na comunicação através de uma interface. Nós estamos aqui fechados. Com... Não... Há microfones a gravar e nós sabemos e câmaras, mas se desligarmos, sabemos o que se Se nós tivéssemos feito aqui. esta conversa por Zoom, teria sido igual? Nada. Não. E daí? Não. Mesmo calibre seria. Não, não seria igual. Não, porque existe diferente. aquela coisa que nós. Mas, mas existe agora. Porque não... eu preciso. Eu, eu odeio falar com pessoas ao telemóvel. Odeio. Eu. eu tenho fobia disso. Eu yeah. Não gosto.

E, mas se for, é mas for pessoalmente Eu tenho muito mais facilidade em falar com pessoas Olhar claro, para os olhos é. da pessoa do que estar por telemóvel Fazer entrevistas por Zoom é a pior coisa que existe Ah, isso sim e eu a fô... não, a não... Pessoa, As pausas O delay Pá É, é, é, é muito é mas, muito Mas é que na entrevista tu tens uma posição Muito diferente Do que, por exemplo, num podcast Porque isto nós tentamos que não seja uma entrevista Então a conversa vai para onde for E se tu começares a conversar honestamente

Percebeste? Não é uma entrevista, é uma, foi, entrevista foi uma, é uma que, não, conversa Antes de tu chegarmos a esta conversa É o, de... é o é clichê, mas isto é o que <risos> É o porque é verdade Eu tenho muita curiosidade em saber coisas sobre ti Mas também quero que tu saibas coisas sobre o castro, claro. por exemplo E muita desta conversa foi nessa base uh, Portanto, numa entrevista Como tu tens essa monopoliso. posição de sobranceria

que é mesmo assim, tu é que sabes onde queres levar a conversa, mas tens de sempre de criar, a... tens que estar a ler a linguagem corporal para saber se a pessoa está confortável criar... ou não, exatamente, exatamente. É isso que eu estou a dizer: criar um lugar de conforto, mesmo que, que haja conforto. Mas, por mas exemplo, um podcasts muitíssimo bem feitos porque as pessoas sabem para o que lá estão, yeah. muitíssimo bem feitos. Zoom, e este tendo mas em conta tem... a tua personalidade, não seria, sim. não seria, mas tem, mas tem a ver com a pessoa, mal. porque por exemplo, com a Raquel, sim. a Raquel chegou aqui.

Eu nunca tinha falado com ela. Acho que nunca. Já falámos alguma vez? Não. Nunca falámos. Nunca tínhamos falado. Ele chegou aqui e houve logo uma. Tipo, as personalidades, tipo, atraem-se, estás a ver? Uh -huh. E não há, tipo, um distanciamento. E há pessoas que eu já falei e já estiveram uh -huh. aqui que inicialmente custa muito mais a... Claro. a apanhar a pessoa. Ou seja, se calhar se eu falasse com a Raquel por Zoom, era logo, tipo, tranquilo e falávamos e estávamos na vontade. Se calhar se a Raquel fosse a Carla, já ia ter muito mais dificuldade em conseguir chegar a Carla por Zoom.

Uhum. E, ao, e ao vivo era mais fácil, porque de facto ao vivo tu tens muito mais. Tipo, tens o toque, que estás a ver, tens o olhar, tens merdas que por exemplo tu não tens. Estás tipo a claro. falar e estás com o gato ao teu colo. Estás com o gato sim, em casa, sim, não estás. Sim, com, sim, sim, estás de é pijama estás Como a ver. eu que já tive várias vezes de, de fato treino. Em eu uma acho camisa. que é tipo, vai de personalidade, acho que yeah. é muito isso, é a personalidade yeah. da pessoa. É assim, não que eu gosto particularmente de estar em sítios com muita gente que não gosto, mas. Uh,

ah, se eu puder fazer uma entrevista cara a cara mil vezes do que estar a fazer por Zoom, porque uh, perdes muito. Qual é que foi tipo a pessoa mais. a pessoa mais. Cariz... a melhor pessoa que tu entrevistaste? Que tu disseste foi tipo, olha, adorei esta pessoa. Isto é que, para mim, tipo, todos os meses falava com esta pessoa. Uh, há pessoas que eu gosto muito de entrevistar e que são mesmo pessoas fixe, uh, tipo o Vasco Palmeirinho, que eu adoro. Uh...

Sei lá, opa, é assim. Eu tenho uma máxima. Quando vou entrevistar alguém, eu tenho, eu finjo, não é finjo, eu tenho de estar momentaneamente apaixonada por aquela pessoa. é um bocadinho, mas é um bocado uma representação, não é? Tipo, tentar. E qual foi a vez em que sentiste menos que tinhas que te entrar nesse modo que foi tão natural? Ficaste starstruck

palmadinha nas costas. Ah pá, não sei, Pai, pá, sou péssima, pá. Ah, já sei! <risos> já sei! Pô. E é bom. Não, e na pessoa aconteceu uma coisa horrível nessa entrevista. O Bento Rodrigues. O tenho... O, o, o, o, o da gajo que vira se para uma, para uma pessoa e disse uma pessoa que mete um pacemaker deixa de conseguir amar.

Foi esse? Ah, disse! disse. Ai, não sabia. Ah, isso foi Antes ou sei, depois mas... da entrevista. Não, mas o Bento Rodrigues é não, aquele, é aquele jornalista ben... que foi para o Iraque e tudo, não foi? Sim. Que era um jornalista... Não, não, não. não, não, não. não. O Bento Rodrigues é o que apresentou é, o, é o, ben... o Jornal é o... da Uma, da SIC. Sim. Sim. É esse gajo? Ele disse isso. Muito desguio, muito fininho... Sim. Sim. E ele foi, ele foi... Ele era... ele era... foi jornalista da guerra. Verifiquei. Então, foi não é que aconteceu o Bento Rodrigues? Então, o Bento Rodrigues... Eu tenho um fascínio enorme com o Bento Rodrigues, que é tipo uma cena. Bento Rodrigues e a capacidade de amar do coração artificial. Estupidez!

e então o Bento Rodrigues nunca tinha dado uma entrevista acho tipo há 7 ou 8 anos e então pedi uma entrevista o Bento sim. Rodrigues dá entrevista eu vou para a entrevista, tipo, da nervosa o homem começa a falar com aquela voz e eu fico tipo trabalhavas para quem estava na, na Notícias TV, que era a revista de DEN e do JTN okay. Pá, o Bento Rodrigues começa a falar com aquela voz e eu fico tipo sim, mas a fazer as perguntas, não é super profissional mas tipo a pensar, ah, já confio de babas de correr mentalmente chega à redação o gravador de Pifo oh. perdi a entrevista

a, a primeira entrevista do Bento Rodrigues. Pá. Completamente perdida. Não houve maneira de... Recu... Zero, Esta zero. história não, não tem o toda... final feliz. Espera. Ok. Eu chorar eu, caralho... Ligo à gaja da comunicação da SIC. Vê-se o Bento Rodrigues foi Pô, a jornalista da guerra. Não, sei quê. não foi. Não <risos> foi. O homem não foi para <risos> guerra <risos> <nenhuma>. <risos> Continua, continua. O pode. Zé Rodrigues Santos foi... <risos> <risos> um,

quem é que foi para a guerra? Alvarez, não, eu sabia que ele tinha feito a gafa do pacemaker. Se calhar até foi isso. Se calhar foi isso. O Castro tem informação aqui muito pertinente. Olha, eu acho que o nosso <risos> objetivo de carreira é que José Rodrigues dos Santos Duxentes. seja, Duxentes Duxentes. seja Duxentes. <risos> nosso patrono. José Rodrigues Santos é aquele gajo do. do, uh, do é o nosso melhor amigo é do mágico o... de Auschwitz. <risos>

Oh, não, eu confundo sempre o José Rodrigues Santos com o... Um... Rodrigues Carvalho? Exato. Oh, não, não, não, não. São duas personalidades que por acaso... já, já fizemos, já falámos que, deles que aqui. eu vou ganhando assim... É o Batman. Um... É, hum. os dois. Yeah. Um ao oh, o Broco? Bem, ele é Floribela Espanca para a tua casa. Foi só o jornal só. <risos> <risos> tipo, já, já são dez e um quarto. Isto é já deve ter fechado há meia hora atrás. Muito acaba, bom. acaba. Muito bom. <risos> e o outro bom. bacana, acho que é só o tipo... Pronto. É o Batman.

Mas, mas olha, por exemplo, quando, quando um, o mágico de Auschwitz foi uh, ao, ao UNAS, por acaso eu até gostei bastante da entrevista. pronto Tu não gostaste? Nós até falámos sobre isso.

Foi, foi, cedeu foi, foi, muitas expectativas, tanto de um lado como do outro, mas Mira. estás aqui e tu transformaste agora numa da lavanderia self-service. <risos> não vou lembrar-me só. Sabe perfeitamente porque... qual é a minha opinião sobre isso. Sim, eu também, eu também tenho a minha, e a Raquel seguramente terá a sua, mas eu não sei, acho que são pessoas... é só é tipo, imagina, há pessoas que é muito fácil que, é, que é fazeres um cartoon sobre elas, estás a ver? Mas não outra informação e do vento as duas são muito, muito fáceis.

Se calhar não foi, se calhar não foi. Não foi, não foi. Só sei a cena do pacemaker. Se fosse... Se fosse... <risos> se fosse... A, a, a cena do pacemaker é engraçada que é ele a perguntar a um médico. Resumindo e baralhando. Liguei à comunicação da SIC a chorar, perdi a entrevista. Falei com o Bento Rodrigues e disse Bento, desculpe, aconteceu isto assim e assim. A resposta é dele, não tem problema. Isto já me aconteceu um monte de vezes. Vens cá outra vez à SIC e fazemos outra vez a entrevista. Jocá-la é a voz, é oh. paterná-la.

Paternal? É eu tenho uma senhora. voz mensual. Ah, oh, pronto. <risos> oh. O Bento Rodrigues, imagina. O é... Rodrigues é o meu homem de sonho. Mas o Bento, é bom, mas, mas a nível, a o nível fonético? Hã? A nível fonético? A nível de tudo, meu. Porque ele o tem sotaque. aquela voz. A voz, a presença. Se ele no se, dia se ele for despedido... É SIC é TV? Cic, onde é que ele está? Na SIC. na sic E ele pode, perfeitamente, fazer tirar o, nosso, o lugar o nosso querido... Como é que chama aquela cara que faz o bebê servido? A

David Attenborough. Não, não, é Portugal. Eduardo Rego. Eduardo Rego, o nosso Eduardo Rego pode ser o Bento Rodrigues daquela. Também há uma crush single pelo Eduardo Rigo. O Antilo da Jamaica. O Antilo da Jamaica! Adoro a impressão biológica, adoro a versão de biodiversidade com geográfica do castro, é sempre perfeito. Ele lá fala de 10 na Austrália. Pode perfeitamente fazer isso.

Mas pronto, mas o Bento Rodrigues foi a pessoa que tu mais te apaixonaste a nível de, de profissionalismo. Gostei, e gostei. qual seria aquela, em teoria, nacional ou internacional, que te deixaria ainda mais de queijo caído? Pedro Pauleta. Era o meu, era o meu, era o meu, atenção. Era o meu. Ricardo. Ricardo, logo após tirar não, as respostas. agora estou curioso nesta resposta. Muito curioso. Raquel, não digas que é o Ronaldo que eu fico desiludido. Não.

Não, já tive algumas interações com o Ronaldo, nenhuma correu bem. Um... Houve 300 mil euros <risos> <risos> <risos> ou a oferta de uma marquise. Não, foram, foram, mais, foram mais situações de paparazzi. Foram mais situações de paparazzi é, é e coisa. Mas, mas nenhuma dessas mais, mais íntimas. Eu acho, que eu, eu acho que eu não faço o tipo dele, mas. Olha. Um... Até me benzo.

Epá, não tenho assim uma Epá, as minhas crushs são todas um bocado estranhas e transitórias. Não tenho assim, Pá, gostava de entrevistar o Obama, obviamente. Mas o Obama era é incrível, eu. isso seria espetacular, ah, é, claro. mas, uh... uh, mas tira. Mas talvez um sentimento diferente desse fascínio que tens pelo Bento Rodrigues, não é? diferente, sim. Diferente, numa escala diferente, uhum. sim. N -n -n

diferente não. Mas então o Bento assim, Rodrigues é aquela coisa tipo, do profissionalismo como jornalista para outros jornalistas não é? é? tipo aquela paixão tipo, profissional que tu te... tens. Imensa... Eu tenho isso muito. É um, mi... é um misto de tudo. De, de, de... Pá. Porque imagina, o Bento, o Rodrigues... O Bento Rodrigues é aquele, aquele homem que todas as mulheres querem levar para conhecer os pais. Okay. O homem é perfeito, meu. Se calhar tem imensos defeitos, eu não sei, não faço ideia. Mas tipo, o homem é perfeito, meu. Eu não sei se é perfeito, eu acho que é a voz

porque era é muito esguiço <risos> Ele não se fico? molha à chuva É assim O Bento Rodrigues é o único gajo sem barba É o único gajo fica sem bem, barba Fica que bem, que, que, que, que, que fica bem Fica bem Pá, fazia sem barba okay. Todos okay. os outros mete barba <risos> Todos pá, é os é exactly. outros é mete barba e fica isso melhor Isso foi só uma mosquinha Ia, foda-se, não Desculpa Não, não, não, não Fale de mosca, não foi pera Desculpa Bimop Não Mas eu compreendo o fascínio pela voz do Bento Rodrigues A voz

porque eu acho que ela é uma das melhores vozes em Portugal. Yeah. Também acho. Mas pronto, tens o, o Eduardo Rego, Bento Rodrigues e quem mais? Mas <risos> o Eduardo Rego é, não era... É? Ok. Vox, é nível de voz é, só. A é, voz. É, porque, é, porque, é, porque o, o jornalismo, é, acho que o jornalismo tem muito a ver com a voz. A voz. Porque yeah. é a forma como tu comunicas. É o Luz. luz. Ah, não ah, o não Nuno não, não gostas do não Nuno não Lulz. O Nuno <risos> o Nuno O Zé Alberto ah, Carvalho também tem uma voz muito fixe. O Alberto Carvalho, quem é que é o Zé?

Ah, ok, é? ok, é, sei claro. quem é. Sei yeah. quem é. E o tema... Olha, eu gostava muito do Júlio Magalhães. Também curto o Julio. O Júlio é, yeah, é muito já fixe. Me falou já outro. o entrevistei. E António Costa? <risos> não é Costa. <risos> tá. António Costa já... Não é espera, é é, irmão. Da Antena 3. Uh, Álvaro Costa. Já fui entrevistada pelo Álvaro Costa. No programa é. que ele tinha na RTP2. Aquela 2. fase é muito intensa, não é? E ele é muito intenso.

É todo ele é muito todo intenso. É muito intenso. <risos> Agora, vamos ao, vamos ao contrário, qual é que foi Agora, pá, depois, o, pior, o pior? O pior nunca, ninguém o, nunca, nunca, nunca é fácil dizer, mas pior, há sempre o pior. Se eu, sei, eu sei perfeitamente que tu tens o pior na tua cabeça. De cima não vou dizer. Claro que não vais dizer, claro. Depois de tudo o que já disseste mas, aqui. Mas não, porque imagina, é. ela não difumou ninguém. Não, é. não, yeah. não, não. não. Yeah. Tu dizes seria... o pior, estás a difumar uma pessoa. Há experiências que são menos boas, a pessoas... Não, mas há é pessoas... Que foi a tua incompatibilidade com essa pessoa

profissional há pessoas pessoal que são difíceis que que... de entrevistar claro. e sabem que são difíceis de entrevistar. Uh... Oh, pá, sei lá. Pá, o Diogo Amaral é um gajo difícil de entrevistar, que é muito fechado. Um gajo com quem que eu nunca entrevistei, porque estou sempre em publicações para as quais ele não fala, é o Ricardo Aros Pereira. Os primos já fizeram isso. Yeah. <risos> Só para ver o poder da internet. Yeah. Yeah. Yeah. Mas o Ricardo, eu acho que o Ricardo Aros Pereira, e tipo, adoro esse homem, atenção, tipo, deixem-me

mas eu acho que ele não é um bom não é um não bom, a não é um, yeah. acho que é, é tem tipo tudo aquilo que ele diz já disse Sim. não vai acrescentar. e tipo, e é uma pessoa que porque precisa. não precisa e gostarias de ser entrevistada por Ricardo Arujo Pereira? nos contei em que isso ia que já... acontecer mas imagina Se nessa eu gostava posição de ser entrevistada por Ricardo Arujo Pereira. imagina o Ricardo Arujo Pereira tem uma maneira muito peculiar de, de expor os teus defeitos mas humanizá-los uhum. por isso é que ele é tão uhum. consensual

se Ricardo Araújo Arou... Pereira fizesse isso contigo, Raquel Costa, era uma experiência a que te submeterias? Que gostavas? Pá, é. Era indiferente. Se ele okay. me convidasse tipo, para o programa dele? Sim. Pá, é... Sim. Não era uma cena que eu ficava, ai meu Deus! E o Daniel Oliveira. Adora... Adorava entrevistá-lo. Ah, ok, e o Daniel Oliveira. Que eu ir à alta definição? Sim. E o Daniel Oliveira, o que não faz chorar

ai sim, isso adorava, isso é muito fixe, isso seria uma ai, conversa sim. super interessante. Mas claro. o que chora sim. não o que o outro... O que não faz chorar. O gordinho é fixe. Também gosto. <risos> sim, sim. Também gosto muito dele. Tem barba, curioso. Por acaso Para casa eu gosto muito desse, desse, Daniel, desse Daniela Oliveira É, é consensuado aqui. Agora o, o alta definição... O que diz-me os teus olhos é muito palha

isso é porque tu não tens essa capacidade é um fazer grande, director, as pessoas é um grande diretor de diretor de, de, de programas sim, tem muitas histórias sobre ele, posso dizer se não acho que vou preencher tem... qual Daniel Oliveira? o Guilherme contou muitas histórias sobre ele <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> o Guilherme <de> diz <risos> é a única fonte é, é que eu tenho fonte menos feed -me digna que há mas então diz-me uma coisa existe claramente uma também já para terminar os acho que já temos duas horas e dez sim, sim

qual é que é não posso ouvir. <risos> qual é que é principal porque tu és jornalista hum. e para mim jornalismo é comunicação uhum. um, um podcast é comunicação uhum. qual é que é a grande diferença entre o trabalho de um jornalista e o trabalho de uma pessoa que tem um podcast depende do do podcast se for um podcast de entretenimento não é jornalismo agora há podcasts que podem fazer jornalismo uh,

BBC tem imensos podcasts, por Exatamente. exemplo. Yeah. Em, que as... em que são, ou seja, são, são podcasts jornalísticos. Sim. Mas há podcasts que não são jornalísticos, que fazem jornalismo. O Outra... Fumaça. O Fumaça, por exemplo. Embora seja engajado politicamente. Um, mas, mas eu não entrar. sou contra o jornalismo engajado politicamente. O Observador é. E não, não, não há problema nenhum nisso. Um, Ui, sou o uh, não, há, não há porque é inevitável. Mais vale que assumam.

Em termos de yeah. outro nível político, lês o jogo porque sabes que está mais desfavorável a Porto e a bola porque está mais favorável a benfica Já sabes o que é que estás ali a ver e sabes quem mas é, não que é. que isso aí faz mas do sabes que a lista é que vê ser uma coisa não, imparcial. Não. Mas, os, mas não há essa, essa, esse nível de imparcialidade. É aí a tu, podes, tu podes. tu é cena é eu, imagina. Por mas exemplo, não devia ser, tu, num trabalho acho. académico. Mas, mas ou as que eu for. sei que é um -se, sonhador. Não sei. é ser sonhador, <risos> não é ser sonhador. É tu expressas-te ali, mas é claro o contexto onde tu vens e as pessoas podem, como se diz.

Na gíria, por um. Uh, take it with a little bit of salt. Uhum. Estás a ver? Pôr um bocadinho de sal nas tuas palavras e saber de onde tu vens. No observador é mais fácil de interpretar isso. Determinados colunistas do público, por exemplo, não, não jornalistas, mas é mais fácil de interpretar isso. Na bola é fácil. No jogo é fácil. Percebes? Mas quando há uma amálgama ali tu não sabes bem como o yeah. contar, não sabes qual é que é a possível uh, agenda política. Yeah. Sim, exato. Há sempre, há sempre é que uma agenda. Tem que, que, é isso. Tem, tem que haver sempre uma agenda política?

Tem não. de que haver, há sempre uma agenda mas política, social, mas vamos Mas vamos passar do jornalismo para, para tudo. Ou seja, começamos... Agora, na academia tudo não devia haver, tá, e desculpa. mesmo assim há. É. Tudo aquilo que não, tu não, faças. Não há dependente de financiamentos públicos mas ou privados. tudo aquilo que tu faças, como criador Exatamente. Fundações, exatamente. Ou... A investigação <risos> financeira. Eu não quero falar fundações... disso, deixa eu cá de é dizer o quê. Não, mas a minha pergunta era: tudo aquilo que tu faças como criador, tipo a neste caso tu. Certo. Eu não tenho necessidade de ser imparcial.

Sim, mas, tem tu, porque, mas tu tens uma agenda... Mas, que, mas, mas é, é, tu é que tu é, criaste a tua agenda? Ou, é, é isso, não é? Claro, porque aquilo sou só eu e eu não ganho dinheiro com aquilo nem aquilo gera dinheiro. agora se Sim, tá mas quando dizem que eu tenho uma agenda é alguém lhe estar a dizer alguma coisa. Tipo, tens que dizer isto, estás a representar alguma coisa. Não. Mas essa, mesmo é. essa pessoa que diz que estás mas a representar que... alguma coisa está a criar a tua agenda.

E aquela instituição tem uma agenda, estás a falar de uma pessoa individual, para uma instituição envolve muito mais dinheiro, muito mais interesse, Mas, por exemplo, patrocinadores, telespectadores. É é a é Raquel, que claramente é uma pessoa que nos postos dela fala em vários, estás a ver? se calhar em cinco fala em dois sobre feminismo, sim, tem a agenda dela, portanto, e na mesma coisa, que a agenda pessoal dela, sim. e vai discordar.

Claramente que os maior, um dos maiores haters dela são pessoas que supostamente ou no, no papel lutam pela mesma causa dela e são tipo os principais eitas dela nos postos dela. Mas então, não é jornalismo, é. não é informação que teóricamente não, não é imparcial. Na minha Vamos dar um exemplo. Imagina que tu és dono de uma empresa de média e estás ligado ao PSD. Okay. Um, os jornalistas daquela empresa fazem notícias contra o PSD. Certo? Uh,

a priori não tem de ter condicionalismos e não há condicionalismos, mas a história já nos provou uh, várias vezes que esses condicionalismos existem, nomeadamente quando a Manuela Moraguetes foi uh, retirada do Jornal Nacional por causa de uma reportagem sobre uh, o governo de Sócrates porque a empresa na qual ela estava, a Media Capital era da Prisa, Prisa que tem ligações ao PSOE em Espanha

Percebes? Portanto, a imparcialidade não existe e o jornalismo é sempre condicionado. Há várias condicionantes. Okay. Há várias condicionantes, a vários intermediários e há sempre, uh, há, sempre quem, uh, há sempre gatekeeping. Percebes? Agora, a imparcialidade não existe. Agora, podes fazer melhor ou podes fazer pior. Podes lutar para que haja uh, jornalismo mais isento ou menos isento. Isso depende de muitos fatores que não dependem do jornalista, porque o jornalista é cada vez mais

Menos independente, mais mal pago uh, e que tem que produzir cada vez mais uh, volume de trabalho. Logo, está cada vez mais condicionado, mas não seja pelo tempo. Percebes? Estou a perceber. Estou a perceber. Porquê é que tens um boneco com a bandeira da Coreia? Porque eu estava eu eu bêbada e pensava que era do norte. Estou a brincar. Não sei. Para comprei isto, não sei, já não sei.

Pensei que eras tipo fã de pop Não. E odeio, assim. odeio! Odeio! Odeio! <risos> Toda a gente que eu sigo no Twitter que partilha isso lá, tipo... Eu nem sigo já, já nem sigo. Odeio essa cena, mano. Que beauty Não, tipo, assuma que já são velhos. Estás ah, a ver que não, tem 24 é anos. Só, isto é só, só estética ah, exótica. Okay. Possivelmente a, a preparação cultural. Já te ao trabalho de saber o que diz aí na lateral do O, Sei, sei, sei. Sabes? Sei. Queres partilhar? Diz sushi frita frito. Por <risos> quê? Porque eu gosto.

De de sushi, eu eu fit, adoro sim. comida coreana, é bada bom. Dorayakis. Kiki. Hã? Kiki. Dorayakis. O que, que, é que são Dorayakis? Raquel, não sabes o que, é que são Dorayakis? Não, mas é japonês. Isso é japonês, é João Paulo. E tudo o que tu falaste agora é japonês. Sushi é japonês. Sou racista.

Pronto. <risos> Embora também existam uns rolls na, na, na gastronomia coreana que é parecido com o sushi, mas não é a mesma coisa. E é nesta nota que terminamos. Sim, com gastronomia coreana. A gastronomia coreana, se bem que eu vou fazer um desafio. Mas comportem-se, obrigado, fiquem para o histórico. Não, mas diz de qualquer coisa para a Fica ficar para o, para o Easter Egg. Não. Somos nós. não.

Tens alguma palavra a dizer? Só uma palavra? Sim, não estou a brincar. É a palavra, como na igreja. Tens a palavra, ah. o dom da palavra. O que é que é suposto as pessoas dizerem quando? Nada, pode dizer. Não, não tenho. Já falei tudo o que tinha a dizer. Epa, Ou então acho... temos mais meia hora de podcast e ficamos sem vídeo. É o problema ah, okay. nisso. Eu acho que vocês são buéfis. Obrigado. Chupa-bente. <risos> <risos> Desculpa, esvete <risos> <risos> E agora?

O Easter Egg é uma, um desafio que eu tenho para ti. Nice. Pois has de rever, obviamente, esta conversa que vamos ter e vais entrevistar não. o Castro com, como criativo, da maneira como ele te entrevistou como criativa. Vais reverter, vais fazer um espelho. Sim, houve que foi uma entrevista? Foi uma conversa? Pois não, foi uma conversa. <risos> não, não, não mas, ele, mas houve um momento assim e tu farás isso quando cá voltares, pode ser. Só o Castro.

Podes entrevistar-me a mim também, sim, mas pode-me mas... a mim ser... também. Já agora, eu sim, deixo. Qualquer, podes entrevistar qualquer um nós, os três, o que okay, tu quiseres. Tá a próxima bem. vez vamos inter... inverter os papéis, espetacular. Possivelmente tá. atrás de uma paywall chamada Patreon. Fiz, e recebes, obviamente, uma cota parte que iremos Não que acordar. Nada, pelo amor de Isto é um negócio Deus. justo. Não, deixa-me ser woke. Está bem. Pronto, estamos acordados. Está aqui, registado. Comportem-se. K-pop forever.